Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre saúde? Hoje em dia, muitas pessoas estão em busca do corpo em forma. Não só perfeito, mas de uma vida mais saudável. E por isso, tá assim ó, de gente correndo para as academias para garantir esse tão sonhado corpo perfeito. <risos> Aproveitando essa busca pela saúde, muitos empreendedores olham esse segmento com bastante atenção. Porque vai além de somente academia, né? Ele entra na parte da alimentação. Mas, como você já percebeu, o ramo ele é bem concorrido. Porém, segundo dados do SEBRAE, tem bastante espaço ainda. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Se você está aqui, eu tenho certeza de que você está em busca de conhecimento, tanto para os seus negócios quanto para você, internamente. Me ajuda muito se você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho. Assim, você recebe avisos sempre que eu postar um vídeo novo. Vai lá também, dá uma olhadinha no meu Instagram, é arroba cbempreendedores. Volta e meia, eu coloco alguns stories e vídeos curtos, mas que são bem interessantes, falando ou sobre negócios ou sobre a gente enquanto pessoa e o que nós podemos fazer para nos ajudar. E no final do vídeo, eu vou deixar os meus recadinhos mas assista até o final viu porque vale a pena eu vou falar sobre parceiros do clube promoções e desconto para vocês olha o que poucos empreendedores se atentam é que o serviço de academia pode se estender a formatos diferentes do que somente academia essas academias convencionais né quase ninguém tá olhando para os idosos e ele é um público que cresce ano a ano ou também ninguém tá olhando para as grandes corporações com milhares de funcionários, onde o dono de academia pode focar nesse público, através de convênio. Uma das maiores dúvidas entre as pessoas que desejam abrir uma academia é se precisa ser formado em educação física. Gente, não precisa. Mas você precisa sim conhecer o ramo, ou ter pelo menos um profissional que conheça. Claro que o ideal é que você contrate uma pessoa com formação em educação física, Física para que ela possa acompanhar os clientes e auxiliar nos exercícios, né? E ter um nutricionista seria um bom diferencial na sua academia já que o que mais se ouve é que alimentação adequada abocanha pelo menos metade do resultado para se alcançar o corpo tão desejado, né? Eu não vou falar de planejamento nem de plano de negócios porque isso é o básico do básico, viu? Aliás, para qualquer tipo de empreendimento é aconselhável que você você se planeje e faça um bom plano de negócios. Assim você vai poder reduzir os riscos. E sobre a estrutura, tudo vai depender do formato que você deseja montar. Lembrando que uma academia não tem somente aparelhos, mas precisa de espaço para guardar os colchonetes, halteres, anilhas, aparelhos usados para avaliação médica, ventiladores, espelhos. Precisa ter um vestuário com chuveiros. O ideal é que você visite de algumas academias, veja como elas são distribuídas internamente para depois você colocar a sua no papel. Outra opção é contratar um consultor que faça um estudo, ele pode te trazer tudo o que você vai precisar escrito, <risos> desde os equipamentos aos itens da recepção. Já o tamanho, como falei, vai depender de qual tipo de academia você deseja montar. Dentro da academia é possível comercializar produtos ligados ao segmento como Roupas de ginástica, luva de musculação, suplementos alimentares, prendedores de cabelo, toalhas, garrafas, meias, barrinhas de cereal e tudo mais que você achar interessante para atrair clientes. Você deve comprar os aparelhos para sua academia através dos fabricantes, tá? E procure fazer isso quando você já tiver o espaço montado, já que são aparelhos grandes e de difícil locomoção. Segue uma listinha, tá? De alguns aparelhos que você pode você pode investir já a quantidade vai depender do tamanho da sua academia cross trainers bicicletas ergométricas esteiras o over banco supino peitoral dorsal máquina flexora abdominal com carga pec deck adutor cadeira romana Remada com carga, leg press, alteres, porta-barras, colchonetes, step, tá e fora os equipamentos de ambientes como, por exemplo, a recepção. Para você montar uma academia de médio porte, você vai precisar em média de 100 mil reais tá. Já contando com a compra dos equipamentos e o aluguel do espaço, é muito importante que você faça uma pesquisa de mercado para você entender o seu público-alvo e se você pretende abrir de uma academia que já existe, veja primeiro o porte dessa academia no local, porque para você ganhar a clientela da região, você vai ter que investir em equipamentos parecidos tá, com o que essa academia já tem. Se a sua academia for de menor porte, não vai ter espaço para você naquela região, devido a essa outra academia maior e já estabelecida. Muita gente se perde um pouco para encontrar o sonhado público-alvo, né que é aquele que vai consumir o seu produto. Mas como saber Olha, você vai saber com algumas poucas perguntas, tá? Por exemplo, qual a idade da pessoa que vai consumir o seu produto? Qual é a classe econômica dessa pessoa? Quanto ela se dispõe a pagar? O que, que ela gostaria de encontrar na sua academia? O que o seu concorrente tem de diferencial? E o que você pode fazer de melhor, tá? E você precisa entender se o teu público são homens, mulheres ou crianças. Aí, com base nas Respostas, você já vai ter uma ideia de qual vai ser o seu público consumidor. A localização perfeita também é um ponto bem relativo. Tudo vai depender do seu público. Por exemplo, se o seu público é de classe média baixa, você não precisa investir num espaço grande com estacionamento, né? Porque a maioria das pessoas, elas não possuem carro. Agora, se o teu público for de classe média alta e você não tiver espaço para estacionamento, as pessoas elas vão procurar uma que tem. Quanto aos funcionários, você vai precisar de recepcionista, faxineiro, professores de musculação e das aulas oferecidas na tua academia, né? Que podem ser os mesmos. Procure também contratar profissionais qualificados, tá? Isso é muito importante. E outra dica bem interessante é ter um funcionário que mexa com o subconsciente das pessoas. Mas como fazer isso, Josi? <risos> Simples, gente. Se a sua academia for voltada à terceira idade, Contrate funcionários da terceira idade Isso faz com que as pessoas Se sintam atraídas Gente do céu, como passa caminhão nessa minha rua? Meu Deus, é muito barulho. Só que não dá para fechar a janela, é muito quente. <risos> Voltando aqui, isso faz com que as pessoas elas se sintam atraídas por estarem num universo, né, no qual elas fazem parte. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que te ajude de alguma forma. Quando você montar sua academia, vai lá no meu Instagram @cbempreendedores. Manda foto, tá bom? Não esqueça que nós estamos todos no mesmo barco em busca de evolução, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e o que eu puder fazer para contribuir, né para ajudar vocês nessa caminhada, eu vou fazer, tá bom? Vocês viram o vídeo da ECS English Communication School? Gente, é uma escola de inglês diferente, eu fui pessoalmente me encontrar lá com os idealizadores e eu confesso que fiquei bem encantada, tá bom? Eles têm um sistema de ensino totalmente online. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para vocês conhecerem, tá bom? Outro parceiro do clube é a Plipag. Ela é uma empresa de gerenciamento de mensalidades. Bem bacana, tá? A plataforma, ela é maravilhosa. Ela é bem intuitiva, descomplicada e eles têm uma taxa bem bacana para emissão de boleto. Vou deixar aqui também no box de informações para vocês, tá? E você que é influencer, assim como eu, né? Ou você usa demais a tua rede social para negócios, eu indico a Ethos. Eles são uma plataforma forma de agendamento de postagens muito, mas muito legal. Eu uso, viu, gente? Eu agendo as postagens do meu Instagram e de todas as minhas redes sociais o mês inteiro. Então, isso me facilita bastante, tá bom? Vale super a pena ir lá conhecer. Eu vou deixar o link de todos os parceiros aqui embaixo no box de informações, tá bom? E como eu sempre falo, tudo que é bom, eu compartilho. Fique de olho no meu Instagram. Logo eu vou lançar um concurso onde nós vamos escolher algumas empresas para assessorar, viu? Olha só que legal! A nossa intenção é te ajudar a viabilizar sua ideia, tirar ela do papel ou organizar ela no papel. Gente, vai ser uma grande ajuda, viu? Só que tem um detalhe, nós vamos escolher as melhores histórias somente através do Instagram, então segue a gente lá, cbempreendedores. E se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato com a gente porque nós podemos te ajudar, viu? Olha, o site do é www.clubdosempreendedores.com. Lá você encontra bastante coisa legal, principalmente na guia para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.